As indicações são de que o pastor José Wélito Bezerra da Costa está reeleito. Quero desejar a ele todo sucesso, toda felicidade, nesta jornada que ele tem traçado junto à convenção em geral. Quanto a nós, o Senhor também nos guiará na mesma jornada que tem traçado há tanto tempo nessa história, sem nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda ao pastor José Wellington, parabéns, à comissão eleitoral, a todos os eleitores, a, a todos aqueles que, aqueles que depositaram seus sonhos e aspirações eh, na nossa pessoa e nesta equipe brilhante, a equipe CGADB para todos e a todos os cooperadores, auxiliares e principalmente aos nossos eleitores que dormiram no chão, sofreram frio, porque tem um verdadeiro ideal de ver a CGDB pensando em todos e principalmente naqueles que são mais simples disso tudo. A paz do Senhor Jesus e muito, muito obrigado. Pastor Samuel Câmara, parabéns. Esse acampamento aqui do lado, eu estive lá duas vezes, meus pés ainda vão levar para Natal essa terra. Que ia sujar o meu sapato. Quero expressar que eu fiquei muito admirado da coragem desse povo que veio para cá tomando chuva, comendo aquela comida simples. Eu espero que o senhor tenha sucesso na sua carreira também. E todos vocês, a sua família, que tanto inspiram a todos nós, nós só temos a dizer quanto admirados estamos. E todos vocês que compuseram essa chapa, mas que não está acabado. Continua a votação, aliás, a apuração e nós pedimos que Deus abençoe todos vocês. Eu pediria que o pastor, o pastor que está aqui comigo, qualquer um que está aqui, fizesse uma oração, né? Agradecendo a Deus por todos vocês. Vou agradecer também ao presidente da Comissão Eleitoral, é, desejar ah, que a apuração continue nas demais urnas e aos demais candidatos também. Ah, o que estou falando aqui é, é uma posição protocolar, poderia me demorar até a última apuração que deve ocorrer até a madrugada de outro, mas uma posição protocolar. E não estou fazendo aqui a ah, cumprimentando pessoalmente o senhor presidente, porque acho que ele deve celebrar e está distante aqui do ambiente. Se estivesse aqui no ambiente, eu faria. De qualquer modo, acho que minha voz o alcança onde está pelo que ouço e mais uma vez desejar a ele isto e, e logicamente que todos nós que estamos aqui e que analisamos muito bem todas as coisas sabemos que a CGADB ao longo desses últimos seis anos tem demonstrado que aspira na sua quase metade ver sonhos que eu espero que aconteçam para o bem-estar da Assembleia de Deus no Brasil e dos pastores todos que aí estão Realmente me perguntaram, pastor, o senhor é derrotado ou tal? Digo, quem faz o que nós fazemos? Enfrentando o que nós enfrentamos. E a cada tempo acentuamos que metade dos líderes da Assembleia de Deus pensam e sonham, nunca pode pensar-se derrotado. Só chegar até aqui. É uma grande contribuição que nós damos à Assembleia de Deus, que ao longo de todos os anos decidiu seu destino com 2 mil pastores e ao longo desses últimos seis anos fez nascer uma força que se interessou por essa carreira e passou a decidir os seus destinos com 15 mil, 20 mil pastores. Ou seja, até quando não ganhamos eleição... Nós estamos contribuindo para que a causa da Assembleia de Deus vá muito longe no coração das pessoas. Nosso pastor Jonas, fazer uma oração em agradecimento a Deus. Glorioso Deus, nosso eterno Pai, nós glorificamos o Teu nome, porque sabemos que o Senhor é soberano. Eis aí, Senhor, esse resultado. Nós entregamos em Tuas mãos e pedimos a Tua bênção para o Teu servo, pastor Zé Welto que foi eleito que o senhor possa ajudá-lo possa direcioná-lo possa senhor dar a ele toda a condição também ó oh Deus pastor Samuel Câmara toma o teu servo em tuas mãos dá sustentação ao teu servo como o senhor tem dado até agora dá vitória em tudo guarda o teu servo, sua família ó oh Deus e a todos os companheiros que com ele estão batalhando senhor batalharam essa batalha Ajuda a todos nós, dá vitória em tudo, teu servo pastor, também o presidente da comissão eleitoral, que de uma forma tão brilhante está conduzindo esse trabalho. Ajuda o teu servo, dando-lhe saúde, força e vigor. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém. Parabéns a todos vocês pelo excelente trabalho. E a luta continua até a madrugada.